Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre Não Queira Saber, de Lisa Jackson. O livro foi publicado pela Bertrand Brasil e a gente recebeu de parceria com o Grupo Editorial Record. E aqui nesse vídeo eu resolvi não falar dele como a gente faz normalmente, citando então, alguns comentários sobre ele em geral, mas fazer motivos para que você leia essa obra maravilhosa. O primeiro motivo é a autora. Lisa Jackson tem mais de 20 milhões de obras vendidas pelo mundo e é número 1 um na lista de mais vendidas do New York Times com seus romances de suspense. Eu dei uma pesquisada sobre a autora e confirmei o que está presente aqui nesse livro. Ela é... E levar o leitor até o limite da sua sanidade, junto com os personagens, com mistérios, com segredos que eventualmente podem ser muito perigosos para a vida deles. Para nossa, não, porque a gente tá só lendo, mas né. Dois. Eu comecei a leitura esperando ver cenas de policiais correndo atrás de suspeitos, bandeiras, explosões toda essa questão que tá muito presente nos livros policiais. Mas não queira saber, é justamente o contrário disso. É um livro que vai mexer com seu psicológico e vai fazer você imergir na cabeça da protagonista. E Inva Church, ou Ava Church, tem visões do seu filho Noah, desaparecido há pelo menos dois anos, ouve a voz dele pela casa, ouve o choro do bebê, e ela não sabe bem o que está acontecendo, ela acha que tá ficando meio maluco, assim como todas as pessoas que estão em volta dela, na casa e na cidade. Isso tudo, inclusive, porque ela passou os últimos tempos, os últimos anos, internada em hospitais psiquiátricos ali da região, por causa de traumas e problemas relacionados ao desaparecimento do filho e à morte do irmão dela. E o cenário é o seguinte, uma ilha misteriosa, com uma mansão meio estranha Meio sinistra, meio macabra Porque, né? É onde acontecem todas as coisas Importantes do livro E ela volta pra casa desse hospital psiquiátrico né? Tá se curando, tá se consultando com uma psiquiatra Só que ela percebe que tem alguma coisa errada E como se o filho dela não tivesse Morrido, assim como todo mundo diz Então ela resolve ir atrás, de encontrar De descobrir o que, é que aconteceu Embora todo mundo seja contrário ao que ela diz E diga que ele morreu, que é melhor ela seguir em frente Que é melhor ela esquecer tudo aquilo A partir do momento que ela começa a se envolver, que ela começa a se aprofundar nessa questão de, de resolver o que está pendente na vida dela, ela percebe que as pessoas da família dela estão escondendo alguma coisa e que tem alguma coisa estranha acontecendo que todo mundo sabe menos ela. isso leva a gente ao terceiro motivo que é, todos os personagens são muito, incrivelmente malucos. A família de Ava ou as pessoas que moram ali na mansão são muitas. Começando por Jill Anne, a prima dela que é cadeirante e não se conforma com a morte do irmão e também se recusou a vender a parte dela pra, pra Ava depois que o pai morreu. Então ela é meio revoltada com a vida, ela é meio brigada com Eva e fica esse clima estranho. Além dela, tem Demetria, que é enfermeira de Joanne. O Wyatt é o marido de Eva e acha que ela deve seguir em frente e acha que ela tá meio maluca da cabeça mesmo, acha que ela deve esquecer que o filho desapareceu e seguir a vida em frente como se nada tivesse acontecido. Jacob é o irmão de Joanne, mais novo, e ele mora no porão da casa. Ian é outro primo aleatório que tem na casa, que tá ali pra confundir, pra fazer maus momentos. Chloe era a ex-melhor amiga de Eva e tá trabalhando ali na casa, desde Desde que o filho de Eva nasceu Ela começou como babada da criança e acabou ficando por ali Junto da mãe dela, Virginia Que passa a ser a cozinheira da mansão Também tem Graciela, a empregada E Austin Dern Um funcionário meio misterioso que a gente não sabe quem é ainda Que foi contratado pelo marido de Eva Sem motivo aparente. E você achou que ia ser pouca coisa O quarto motivo para quem gosta do estilo do livro É que ele é um quebra-cabeças muito grande Do começo até o final Com motivos, com ligações, com coisas que Unem as motivações de todos os personagens Inclusive os assassinatos que acontecem ali Sendo tudo construído de uma maneira que liga os relacionamentos Provas, crimes, mentiras, histórias Tudo que tá relacionado a Eva E que ela não sabe bem o que é Aí o que é que acontece? Esse clima de coisas estranhas acontecendo De tensão Ele permanece durante o livro todo Porque os personagens fazem coisas Meio que se contradizem. A gente não sabe quem tá mentindo E quem tá falando a verdade em todos os momentos Acontecem fatos absurdos Fatos que você pensa Uau, wow, o que é que tá acontecendo? A impressão que dá, além desse livro É que você não sabe, dentre todos os personagens Quem é o mais maluco Quem é São quem não é, em quem vale a pena confiar Ou não, e você fica... O quinto motivo é a narrativa do livro Que é muito boa Ele é escrito em terceira pessoa E o narrador apresenta os fatos Sob o ponto de vista de vários personagens diferentes E embora sejam muitos personagens Só na casa, são todos esses que eu falei Ainda tem dois detetives, ainda tem um assassino Ainda tem as pessoas da cidade, os amigos de Eva As pessoas com quem elas se relacionam Pode parecer difícil organizar todas essas informações À primeira vista, mas é tudo muito fácil A leitura é muito tranquila E muito descritiva, o livro é bem cinególico eu não gosto muito, não sou muito fã Quando eu vejo que em algum livro tem uma comparação do tipo Ah, se, se você leu esse livro, com certeza você vai gostar desse Porque é muito parecido, não sei o que Mas eu não consigo não pensar no que acontece em Garota Exemplar Quando eu leio esse livro Porque todos os personagens escondem alguma coisa Que você sabe que tá errada, sabe que tá acontecendo Só que não tem como descobrir o que é Isso até que venha o plot do capítulo Porque todo capítulo é assim, cai na sua frente E você tem que fechar o livro pra respirar um pouquinho Andar pela casa pra refletir sobre o que tá acontecendo acontecendo. Muitas vezes eu fiz isso porque eu não conseguia continuar a leitura, eu tava ficando suando, nervoso, me tremendo enquanto lia. Tinha que fechar pra processar toda aquela informação que a autora passava pra mim durante a leitura. que o livro que faz isso com certeza merece cinco estrelas. Como eu já falei, ele não tem muitas, muitas perseguições, muito tiro porque a autora tem essa característica, né? De explorar o psicológico dos personagens e do leitor consequentemente. Então o livro ele começa um pouquinho lento porque ele vai explicando ele vai explicando a situação da casa, vai explicando o que é que tá acontecendo. Só que chega no momento que você não tá preparado As últimas 100 ou 200 páginas É impossível de você parar de ler Porque, se eu não me engano A partir do capítulo 27 Do 25 pra frente eu acho que você... Então é mais ou menos isso O livro tem assassinatos, tem a sua carga psicológica E emocional que mexe com a sua cabeça E com a de todos os personagens tem uma questão histórica, tem toda uma questão de suspense mesmo ali envolvido. Tem um pouquinho de romance, né? Porque dá tá um pouquinho de graça na história, às vezes. E é um livro super recomendado. Assim que eu vi na lista de parcerias, eu me interessei pela história. E não me arrependo nem um pouquinho de ter lido. Inclusive, recomendo a todo mundo que queira ler. Harlan Coben, aqui na capa, falou que era de roer as unhas. Olha ah lá, de roer as unhas, Harlan Coben. Particularmente eu não ruí as unhas, porque eu não tenho o costume. Mas, esse livro... Ninguém tá preparado Então é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Dê o seu joinha Já leu não queira saber? Já leu alguma coisa de Lisa Jackson? Sim. Deixa aqui nos comentários também Pra eu saber o que é que vocês acharam Ou se vocês recomendam algum livro nesse estilo Algum livro da autora Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais E se inscrever no canal se ainda não for inscrito Além de compartilhar pra todo mundo Valeu Oi. Avô Olha quem vem Tcharam. Ok <risos>